Estrela lá no céu Esperança real Nasceu aquele Que é Senhor Veio para nos salvar Veio para nos salvar o Messias de Deus céu, me será maravilhoso conselheiro Pai de eternidade. Deus sorte. De Deus Seu nome será Maravilhoso Conselheiro Pai da eternidade Inspira a paz Deus só